E aí galera, beleza? É, hoje eu vim falar para vocês um pouco do, do diferim. para quem não conhece ele é um gel dermatológico para é, ajudar a tirar espinha, cravo do rosto. Primeiramente eu vou falar que ele não pode ser usado em mulher grávida, só com autorização do médico ou do dentista. É, ele não pode ser passado dura durante o dia, porque ele causa queimadura em mim mesmo. Eu passei ele à noite para dormir. No outro dia de manhã eu lavei o rosto correndo porque eu tinha compromisso. E ficou resíduo dele. Assim, aonde ficou os resíduos queimou. Queimou de é, formar uma mancha preta de queimado mesmo e ficou dolorido nos bons dias e peça aí aquilo demorou também então ele causa queimadura durante o dia se você passar e expor a luz solar ou até câmera de bronzeamento essas coisas não pode se aplicar em criança inferior a 12 anos agora falando um pouco dele é ele não pode ser passado em acne muito severa, muito forte, em espinha muito forte, ou em cortes, arranhões, queimaduras, ou eczemas, que são lesão de pele decorrente da inflamação. Né? Você não vai passar ele em lesões muito, lesões muito não, em qualquer tipo de lesão da pele e ele não é o melhor dos cremes para espinha, é, eu vou falar do que eu usei, porque existe o creme e existe o gel, eu usei o gel, é, ele é para aquela espinha, para aquela acne inicial, começou a sair, está de leve, você pode passar, você passa a noite, e lava de manhã lava a luz solar com ele. Ele resolve, ele ajuda, muito pouco. Pelo menos na minha pele foi muito pouco. E eu não tive muita espinha assim até os meus 20 anos. Agora eu tenho 25, agora eu tenho de leve, entendeu? Mas até só de leve, ele demora um pouco para tirar. Então, se tá começando ou se formou aquela bola no seu rosto que você sabe que dela vai surgir uma espinha começa a passar entendeu ele não vai secar a espinha ele vai ajudar ela embora mais cedo você pode usar ele no rosto inteiro menos na área dos olhos pupila e muito perto de mucosas e também evita passar nessas dobras que tem no nariz essas coisas Entendeu? É aquela coisa, nenhum produto para o rosto é para o olho. Entendeu? Então evita. E se vocês querem um tratamento melhor, eu não recomendo o Entendeu? Porque ele não é tão bom. Mas se você está com uma leve inflamação, uma leve espinha, leve, que é um pouco, pode usar. Tá? Com tanto que... Você saiba usar, né? Não se expõe a luz, mulher grávida, não. Dentro e essas coisas aí. Mas para quem tá com leve inflamação de espinha, de quevo, é um bom produto, porque ele não agride tanto a pele, ele não, pelo menos a minha, não descascou, não ressecou e ajuda a espinha embora mais cedo. Eu usei a versão gel porque eu tenho uma pele um pouco mais oleosa, então o creme já ia deixar a pele dando para feitar uns 3 ovo, né? Aquela aparência oleosa, então eu pensei, preferi o gel, porque absorveu e secou mais rápido, tá? E se você passar uma quantidade um pouquinho mais grossa dele, é, ele vai formar um pelinho, uma casquinha transparente, mas é normal, é do produto. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, né? E espero ter ajudado vocês aí. Falou, até o próximo.